Silêncio, o corpo para a alma ficou bailando no espaço. Palavras sinceras, uma vida sofrida, esperando um abraço. Silêncio, por quem mostrou ao mundo que o ser fraterno viverá para além da morte. O homem sincero, mesmo derrotado, é sempre mais forte. Silêncio por todos aqueles que resistem aos tiranos, senhores do planeta, ideais não cumpridos, sonhos adiados e viva o poeta! Chamo-me Vítor Manuel Pereira Mata, tenho 64 anos de idade, nasci em Edos Negros e moro também em Edos Negros, quando dava a estudar em Caldas da Rainha, andava no secundário, foi quando eu comecei a escrever alguma poesia, já nessa altura. E depois tenho feito algumas coisas ao longo de todos os anos e, e gosto muito de escrever, ainda hoje continuo a escrever. A diferença da poesia, qualquer delas tem que ter o sentimento para ser poesia. Algumas, por causa que eu adapto para adaptar para, para canções, para estar sempre parada, não quer dizer que todas, todas sejam canções, mas tem que ter uma certa métrica, senão depois é, é muito difícil musicar por causa das frases, dos tempos. Enquanto outra poesia, uma poesia mais livre, digamos, não, não estamos preocupados com, com o rigor de, de, da métrica, mas sim preocupamos só mais com as palavras e no sentido que elas querem dizer.